A super fogo, aqui com até um Hotel Cinco Estrelas. O Rincón de Creide é o camping mais perto que tem para quem quer escalar em baixo encantado. Ele é um camping bem antigo que é... Cuidado por uma, por uma família aqui muito gentil, fica uns 5 é, quilômetros do lugar onde você atravessa o rio para ir escalar no bairro. E falam que aqui já se hospedaram pessoas bem famosas como Chego Evara, Pablo Neruda e Carlos Gardel. Não sei, não tem fotos, mas parece que é verdade. O camping é bem simples. É muito bonito, mas não tem energia elétrica e às vezes tem água quente, às vezes não. Mas é muito lindo ficar aqui, muito tranquilo, a gente dormiu muito bem esses dias, vamos ficar alguns dias mais. Depois do Cubacha Encantado fechou para acampar de graça lá perto dos setores de escaladas, aqui o rincão de Creide virou o lugar dos escaladores, sobretudo os escaladores daqui da região de Bariloche. Eles sempre ficam aqui nos finais de semana, mas qualquer pessoa que venha escalar para baixo encantado é quase obrigatório dormir aqui. I ain't no joke, I used to let the mic smoke, but now I slam it when I'm done to discourage the blokes from me picking up the mic and proceeding to rhyme, what you doing ain't rhyme and why you wasting my time and to me time is money and my money is time, there's no need to prove a point when your skills sublime, you either co-sign them Hoje tá chovendo bastante aqui em Bariloche e não, não deu pra gente escalar tudo que queria no Vale Encantado. Então a gente resolveu fazer uma coisa bem Argentina, bem gaúcha, porque a gente está aqui no Camping do Crede, que é um lugar bem rústico, é um lugar que faz você lembrar de como eram as primeiras pessoas que moraram aqui em Bariloche, então a gente está curtindo um tradicional doce de leite argentino com um belíssimo mato. Saúde!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 Uma boa dica para quem está viajando pela Argentina, de mochilão, para fazer trilha, para escalar, igual aqui a gente está no Vale Encantado, é comprar uma lata de cabala. É como se fosse uma sardinha, só que é uma lata bem grande, tem uns pedaços de peixe bastante consideráveis. É excelente para você matar a sua fome durante o dia e ficar bem alimentado com qualidade, não ficar comendo bobagem. A gente está indo no nosso último dia de escalada em Baixo Encantado. Vamos carregar um pouco as baterias no posto de confluência, que é um lugar também onde a gente recomenda deixar o carro quando vocês vão escalar, porque tem muito assalto, passando. eles abrem os carros, abrir o nosso carro. Então, super recomendamos. Deixar no, no posto de confluência e não deixar nunca nada dentro do carro. Eles abriram o nosso carro, mas como a gente não tinha deixado nada, graças a Deus não roubaram nada.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 Aqui está a Carpedinha e o setor aqui do lado direito da Carpedinha, que tem bastante gente aqui escalando, é, o lugar tem uma vista fantástica, dá, dá uma olhada na vista que tem aqui, que é uma coisa única, não é qualquer lugar que você consegue ter uma vista dessa. Uh, do outro lado do rio Limai lá tem a estrada que leva para Bariloche, a gente está olhando para o rumo de Bariloche E aqui tem a plantação de pinheiros que o proprietário da terra aqui planta pinheiros Aqui dá para vocês terem uma noção de como são as vias, bastante buraco, bastante agarrão e vale lembrar que aqui a escalada é proibida de dezembro a janeiro por causa de mau comportamento de escaladores, tudo que a gente já debateu no, no site e já denunciamos também a pessoa que mais poluiu aqui no site. Vale Encantado é um lugar único. Chegamos no final do período que a gente ia ficar aqui no Vale Encantado, não consegui realizar muitos dos meus projetos, eu acabei verificando que eu não treinei adequadamente para aqui no Vale Encantado, apesar de eu ter treinado bastante durante último ano, consegui repetir pelo menos todas as vias que eu repeti no período que eu fiquei aqui. É uma felicidade gigantesca, gigantesca poder voltar num lugar maravilhoso aqui, um lugar que eu fui muito feliz, um lugar que eu conheci a minha esposa por tá estar aí com a câmera, e recomendo a todo mundo vir para cá, treinar forte, respeitar todas as regras, não ficar querendo acampar uma aposado nem nada, cumprir todas as regras para manter esse lugar funcionando no período que ele pode funcionar ainda. A gente vai sair daqui, vai para a Vicha Shankin, para ter mais escalada e para mostrar um vídeo melhor para vocês. <música> Just after sunrise